na Índia. Muito obrigado por ter dado play. Ah, já vamos começar. Nove coisas que você precisa fazer antes que Jesus volte. Bom dia, esse é o Leitura Compartilhada, Oração do Dia. Eu me chamo Guilherme Burjac e esta é a sua live devocional que acontece todos os dias de segunda a sexta feiras às sete horas da manhã sábado e domingo, às 9 horas da manhã. Muito obrigado por ter dado play. Vamos ao texto bíblico de hoje. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 4 ao verso 28. E aí o apóstolo Paulo diz, e a gente lê aqui para você também. Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão a respeito dessas coisas. Que coisas? Coisas que falamos ontem sobre a ressurreição, e sobre a volta de Jesus. Ah, você não viu? Ah Veja o vídeo anterior, tá na nossa playlist. Nessa playlist, ah, aquilo que não contaram, né não contaram tudo sobre a salvação para você. E eu estou contando aqui <risos> para você alguns detalhes. Veja a nossa playlist. Ah, vamos lá. Então, na escuridão a respeito dessas coisas, não devem se surpreender quando o dia do Senhor vier como ladrão. Porque todos vocês são filhos da luz e do dia, não pertencemos à escuridão e à noite. E isso aqui é interessante, porque ah, o apóstolo Paulo tira aqui, né, corta na perna, né, corta pela raiz, algumas coisas equivocadas que a gente faz como, como crente, né, tentar encontrar a data da volta de Jesus no calendário. E o apóstolo Paulo diz, olha, não, não, não. Portanto, é... ele diz que a nossa vida tem que transcorrer de forma que aquilo que Deus espera de nós. E ele diz, fiquem atentos, não durmam como os outros, permaneçam atentos e sejam sóbrios. À noite as pessoas dormem e os bêbados se embriagam, mas nós que vivemos na luz devemos ser sóbrios, protegidos pela armadura da fé e do amor usando o capacete da esperança e da salvação. Efésios capítulo 6 porquanto Porque Deus decidiu nos salvar por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, em vez de derramar sua ira sobre nós. Cristo morreu por nós, para que, para que quer estejamos despertos, quer dormindo, vivamos como ele, com ele para sempre. Portanto, diz o apóstolo Paulo, animem-se e edifiquem uns aos outros como tem feito, irmãos, Honrem seus líderes na obra do Senhor, eles trabalham arduamente, e fazer isso aqui não é fácil não, hein? Entre vocês, lhes dão, entre vocês e lhes dão orientações. Tenham grande respeito e amor sincero por eles, por causa do trabalho que realizam. E vivam em paz uns com os outros. Irmãos, pedimos que advirtam os indisciplinados, encorajem os desanimados e ajudem os fracos. Sejam pacientes com todos. Cuidem que ninguém retribua o mal com o mal, mas procurem sempre fazer o bem uns aos outros e a todos. Estejam sempre alertas, alegres, nunca deixem de orar e sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para, que, para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, mas ponham à prova tudo o que é dito e fiquem com o que é bom. Mantenham-se afastado de toda forma do mal, e agora que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que os chama, aqueles, aquele que os chama fará isso acontecer, pois ele é fiel. Irmãos, orem por nós, cumprimentem todos os irmãos com o ósculo santo, o beijo santo. E encarrego os em nome do Senhor, de lerem esta carta a todos os irmãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Aí, fique esperto. Antes de ficar tentando acertar o dia da volta do Senhor, é melhor você pensar em algumas coisas. São nove coisas que você deve fazer antes que Jesus volte. Ou, não é fazer, mas mantenha-se, né? fazendo essas coisas antes que Jesus volte, Porque não adianta nada você ficar aí tentando ver o dia que Jesus volta no seu mapa astral e da escatologia e não dar um bom dia para o porteiro. Aliás, se você está assistindo esse vídeo, deixe nos comentários o seu bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Qual o emoji que simboliza o bom dia para você? Põe aí nos comentários. Agora, se você quiser também deixar uma pergunta, uma queixa, ou um pedido de oração, é muito bem-vindo também nos comentários. Nove coisas que você precisa fazer antes de... É, ou né, fazer, né? Na verdade, nove coisas que você deve continuar fazendo antes da volta do Senhor Jesus. Ou melhor dizendo, nove coisas que seria bom que Jesus te pegasse fazendo <risos> quando ele voltar. Nove coisas que Jesus... É legal o título, hein? Nove coisas que é bom que Jesus te pegue fazendo. Honrar os seus líderes na obra do Senhor. sabe A forma de honrar o nosso trabalho aqui, não só eu, mas o trabalho principalmente do pastor da tua congregação, onde você frequenta. A, a forma mais leal e mais legal também de você fazer é parar de falar da vida dele. E orar por ele. Pare de, de falar da calça pare de falar da, dos trejeitos, pare de contar piadinhas a respeito dele, vai e ore por ele, é a melhor coisa que você faz. Talvez então você pode também dar uma oferta em dinheiro, tá? Que às vezes você vai comprar meia e meia ele não tá precisando de meia, às vezes ele tá precisando comprar um litro de leite para o filho recém-nascido dele e você não tá sabendo disso. De repente você chega lá com mais uma meia e não dá para levar meias, né? Nem gravata, nem abotoadura, nem aquele perfume do boticário que ele não usa para comprar leite, então a melhor forma que você pode é, presentear o pastor ou o obreiro da igreja que você quer honrar é dando o teu presente em dinheiro, tem gente que gosta de dar o presente, tem gente que gosta de dar, mas se você for dar o presente, tenta investigar o que ele está precisando, de repente você levar uma caixa de leite embrulhada num papel é, de presente também pode ajudar. Outra coisa, né? segunda coisa, tem grande respeito e amor sincero por eles, por causa do trabalho... Na verdade, é cumprimento, né? As coisas que eles fazem. Honrar. Ele diz, o apóstolo Paulo... Ele pede para que você... advirta os indisciplinados... encoraje os desanimados... e ajudar os fracos... e sendo paciente com todos eles. O indisciplinado... é aquele que não aceita a disciplina do Senhor. O encorajado... é aquele que não tem coragem... para continuar. E o fraco na fé... O fraco é aquele que não tem forças para poder vencer a tentação ou o pecado. Mas em todos esses casos você deve ser paciente. É bom que Jesus te pegue falando com essas pessoas. Também é bom Jesus, quando Jesus voltar te pegar cuidando uh, de não estar retribuindo mal com o mal, mas procurando sempre fazer o bem uns aos outros. Uma coisa legal também de ser encontrado por Jesus quando ele voltar é estando alegre. <risos> Tem gente que não é alegre de jeito nenhum. E o apóstolo Paulo disse, nunca deixe de orar. Poxa vida, seria muito interessante Jesus voltando buscar a sua igreja e encontrar você orando. Sendo grato em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus é, para vocês em Cristo Jesus. Outra coisa, não apaguem o espírito. E aqui eu quero investir um pouquinho de tempo. O que é não apagar o Espírito? Não é que você tem condições de tirar o Espírito Santo de você. Não é disso que estamos falando aqui. O que estamos falando é você não levar em consideração o que o Espírito Santo te orienta a fazer. É, alguns, algumas vezes ele utiliza um insight. Né? Você fala, uau, oh, olha que coisa. De repente um pressentimento, de repente é uma palavra de, direta de um irmão para você. Então, não Deixe, não apague o espírito. E é interessante que o apóstolo Paulo coloca de imediato que não desprezem as profecias, mas coloque as profecias à prova. E aquilo que foi dito, retém aquilo que é bom. O apóstolo Paulo também diz, mantenha-se afastado de toda forma do mal. Interessante isso. Algumas vezes a gente não leva a sério algumas recomendações bíblicas. Essa toda forma do mal, a manter afastado de toda forma do mal, a gente, a gente, a gente brinca muito com isso. A gente brinca muito com isso. A gente, a gente, hoje eu parei para pensar um pouquinho e estava pensando sobre a vida de um homem de Deus, que eu até citei ele no nosso PG, o pastor Oscar Bonifácio, um homem, um homem de Deus. E é um pastor à moda antiga. E é um pastor que fica indignado com a maneira leviana que alguns outros colegas do Ministério Pastoral estão levando o púlpito. Né? É, aquele ambiente, né? aquele ambiente da plataforma, o microfone e o local da pregação. E, e ele, ele fica muito triste porque essa geração, que é a minha geração, alguns da minha geração não tem muito respeito com o uso do microfone e o uso da pregação. Não só porque o sermão foi mal feito, porque se isso o sermão mal feito ou, ou um sermão que não foi preparado, a gente percebe a distância, mas a maneira do uso das palavras, dos termos, tentando ser coloquial demais um lugar que requer uma certa solenidade. E nós somos seres solenes, né? o evangélico é um ser solene. Porque nós nos apresentamos diante de Deus de qualquer forma. A própria santificação promovida pelo Espírito Santo em nós é uma santificação que busca nos colocar de forma solene diante de Deus. É isso. Nós, às vezes, nós levamos isso em consideração. Queria orar por você por essas coisas. Nove coisas que seriam interessantes que Jesus te visse fazendo quando Ele voltar. Te pegasse fazendo quando, você, quando Ele voltar. Seria interessante. Acho que deu mais que nove, hein? Não sei, Diogo, quantas deu aí? Você contou quantas deu? Se você contou quantas deu, diga aí no comentário também. Me ajuda a corrigir esse vídeo aí. Eu disse nove, pode ter sido mais do que nove. E se foi mais do que nove, quantas foram? E quais dessas aqui que você com certeza precisa corrigir o mais rápido possível para que Jesus te pegue fazendo isso aí? Né? Nove coisas que seriam, eu digo nove, não sei quantas vocês vão dizer que seria interessante que Jesus te pegasse fazendo. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos deu de servi-lo. Me ajuda, Senhor, a ser encontrado fiel. Me ajuda, Senhor, a ser encontrado fazendo as coisas que o Senhor pediu para que eu fizesse. Me ajuda, Senhor, a não ser pego pensando nas minhas coisas, nos meus problemas. Me ajuda, Senhor, a ser encontrado pelo Senhor, não tentando esvaziar o espírito e nem tampouco diminuir a presença dele em mim. Muito pelo contrário, envia-nos poder, Senhor, poder do alto. Deus dá-nos poder. Senhor, eu tenho pedido pela vida de tantos outros aqui na Espanha, mas há uma pessoa em especial agora que eu quero pedir, é o Davi. O Davi, Senhor, tem lutado contra o vício do tabaco e contra o vício da bebida. Isso não está fácil para ele. Me ajuda a ajudá-lo, Senhor. Ajude outros irmãos a ajudá-lo também. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Deus te abençoe. Tem outros vídeos aqui que você pode acessar. Estão aqui? Estão aqui. Que Deus te abençoe. Um grande abraço e a gente se vê amanhã, se o Senhor nos permitir.